Bem, e deixando de lado esses comentários, na ponta da linha, nós vamos conversar com o general Eduardo José Barbosa, o general... Eduardo José Barbosa é presidente interino do Clube Militar e ele é um dos responsáveis por um documento muito interessante intitulado por, para um Brasil melhor. Nesse momento em que a gente discute aí as possibilidades, inclusive de, de caminhos para o governo Bolsonaro, é importante ouvir o Clube Militar que se manifestou de maneira muito importante no mês de setembro através justamente desse documento. É sobre isso que iremos conversar com o General Eduardo. General Eduardo José Barbosa, bom dia. Bom dia Paulo, bom dia ouvinte da Rádio Bandeirantes, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, General, e eu já lhe agradeço a gentileza dessa conversa. O Clube Militar tem uma tradição muito importante na nossa história, em torno do debate a respeito dos caminhos do, do Brasil, e, e nós observamos com muita atenção esse documento, datado do dia 24 de setembro desse ano e intitulado para um Brasil melhor. Nos chamou muita atenção, especialmente o diagnóstico que é feito a respeito da situação geral do Brasil, bem como o que vocês chamam de pressões sobre o Estado. É, me parece que essa situação geral do Brasil, onde vocês apontam, por exemplo, o porte estratégico significativo do nosso país... Me perdoe, mas a dificuldade para transformar isso em poder. Ao mesmo tempo, é localizado a existência de nichos de pobreza preocupantes, uma grave crise política, econômica e psicossocial, uma infraestrutura logística deficiente, entre outras questões. E, ao mesmo tempo, é situado nesse documento as enormes pressões que existem sobre o Estado. E é em função disso que é, é, é, é, são estabelecidas também algumas medidas a adotar. Eu gostaria de conversar, é, General, especialmente a respeito disso por conta da seguinte observação. No campo da, dos diagnósticos, especialmente aí dessa, dessas chamadas é, situações existentes hoje no Brasil, é, me parece que todas elas se remetem a uma situação muito perigosa que nosso país passa, decorrente da, da dependência econômica e do, do seu consequente subdesenvolvimento para o país. Nós já tivemos aí momentos na nossa história onde claramente o objetivo do país era superar o subdesenvolvimento. Essa discussão de alguma maneira ficou para trás, mas as consequências estão aí no nosso país. Eu, eu levanto essas questões, general, pelo seguinte, no campo das medidas a adotar, me chamou muita atenção uma influência do que nós poderíamos apontar, uma influência de recomendações de natureza liberal. É falado claramente aqui em termos de medidas a adotar como fundamentos econômicos, a disciplina fiscal e a priorização de gastos, a reforma tributária e a liberalização financeira, a liberalização comercial e o regime cambial, investimentos estrangeiros, privatização e desregulamentação. Eu queria que o senhor explicasse melhor essas questões, porque, aparentemente, são medidas que aprofundariam para o nosso país a dependência econômica, que, do nosso ponto de vista, está na raiz desse subdesenvolvimento. Por que essa adesão a essas ideias ditas liberais, general? É, ok, Paulo, muito obrigado aí pelas suas colocações. É, inicialmente, deixa eu explicar um pouco a ideia desse documento, porque eu acho que é importante o também saber Por que, que o Clube Militar se manifestou a respeito desses problemas Então, claro, o nosso clube ele representa uma, um tipo de sócio que, claro, veio, veio é, basicamente oriundo né, da família militar é, tem um pensamento realmente um, um, um pouco até mais patriótico do que o normal, vamos dizer assim, né? Então a gente sempre pensou muito em país em primeiro lugar e, e deixando, inclusive, procurando deixar realmente a parte política é, de lado sem entrar muito fundo, até porque o nosso estatuto não permite é, discutir questões políticas, partid partidárias, mas de qualquer forma, quando nós assumimos lá juntamente com o general Mourão, né, que é o vice do Bolsonaro, nós assumimos o clube militar é, no mês de junho. O general Mourão não era ainda é, candidato a, a participar da, da chapa do Jair Bolsonaro. É, os dois são sócios do clube, evidentemente, né? mas o general Mourão até já tinha sido soldado, mas ele no, no, quando nós assumimos, não havia realmente a. a Ainda há a previsão de que ele fosse realmente ser o um candidato a isso. E surgiu essa ideia, como nós tínhamos já, naquela época, muitos candidatos é, que seriam oriundos no meio militar, nós já tínhamos conhecimento disso, mais de 100 é, candidatos em todo o Brasil, muitos desses candidatos é, é, da área militar começaram a procurar o clube e perguntar se o clube, de alguma maneira, poderia auxiliá-los na, nas suas campanhas é, não, claro, entrando, não entrando na parte político partidária, mas é, dando ideias sobre propostas de, de governo e ideias que eles pudessem, inclusive, defender durante suas campanhas. Então nós abraçando essa causa de tentar auxiliar, porque a gente pensou que auxiliando esses candidatos a gente também está auxiliando o Brasil, procurando então fazer esse diagnóstico e fazer algumas sugestões de como esses futuros dirigentes da política poderiam auxiliar Aí o Brasil. É, como eu disse, o general Mourão não era candidato ainda. Ele começou a receber sugestões é, de assuntos que nós poderíamos faltar. E, por coincidência, ele me passou esse encargo de consolidar esses documentos depois preparar o documento final, que eu levaria para discussão com ele, para aprovação dele. Nesse meio tempo, então, o general Mourão, isso já foi no início de agosto, ele foi confirmado, então, como candidato na chapa do Jair Bolsonaro, teve que se afastar do clube e, pela própria data do documento, se não me engano, foi 24 de setembro, então o general Mourão já estava fora. Então acabou que esse documento não foi discutido com ele, a versão final, essa que nós elaboramos e difundimos, é, não chegou a ser discutido com ele porque ele teve que se afastar do clube de nível oficialmente se licenciou do clube para poder participar da campanha, já que o clube não pode entrar nessa área da campanha político-partidária. Então nós é, finalizamos esse documento com base em diversas propostas de, de amigos do clube, sócios do clube, amigos de candidatos, enfim, fomos recebendo e elaboramos então essa documentação. É, esse documento ele não é uma expressão 100% da verdade, então, eu diria que muitos pontos dele realmente podem ser até contestáveis e isso é saudável. A ideia desse documento era apresentar ideias para que fossem, no um mínimo, debatidas. A gente não acredita que todas essas ideias aí realmente podem ser implantadas, mas são ideias a serem debatidas. E agora, então, vamos especificamente essa parte que você falou, é, mais voltada aí para a área econômica realmente porque no entendimento do pessoal que, que eu sugeri isso daí, é que o Brasil, é, desde que a globalização tomou conta do mundo, particularmente na área econômica, o Brasil vem ficando meio de fora desse processo da globalização. E hoje em dia nós entendemos que a, que a economia mundial ela é muito linkada uma na outra. Então são elas de uma corrente em que países procuram às vezes, é, o países ou empresas procuram é, colocar desenvolvimento econômico em países a quem é, lhes interessa, né? e, e às vezes isso pode ajudar a criar emprego nesses países. Nós temos um exemplo muito clássico, por exemplo, que é a China, em que dizem que a mão de obra é muito barata, então várias empresas americanas, por exemplo, embora o regime vigente na China seja... É contrário àquilo que os Estados Unidos acreditam, mas muitas empresas foram colocar é, sedes das suas, é, das suas é, fábricas, enfim, das suas indústrias na China porque é uma mão de obra um pouco mais barata e é uma mão de obra qualificada. O mesmo, por exemplo, acontece no Brasil com algumas empresas. Nós temos várias multinacionais aqui embora elas remetam parte desse lucro para as suas sedes fora do Brasil, mas elas criam muito emprego aqui. E o Brasil, então, vem ficando meio afastado. O Brasil começou a criar dificuldade para que essas empresas viessem para cá. E isso aí, no nosso entender, vamos entender também daqueles que fizeram essa sugestão, que a gente deveria se abrir um pouco mais para permitir, para facilitar que mais empresas venham para cá e, com isso, gerem empregos aqui e acelerem a nossa economia também. Então, de um modo geral, essa seria a ideia, da gente poder se abrir mais e se alinhar mais com essas grandes empresas internacionais que poderiam fazer negócios aqui. Agora, o senhor acredita que esse caminho seria o melhor para termos um desenvolvimento que, por exemplo, é, nos favorecesse no campo da, do desenvolvimento da ciência e tecnologia, no campo do fortalecimento é, do nosso próprio país como uma potência econômica? Eu lhe pergunto isso pelo seguinte, é, nos últimos anos e principalmente desde os anos 90, um dos movimentos mais importantes que temos tido na economia brasileira é a desnacionalização do nosso parque produtivo. É, essa chamada globalização tem permitido cada vez mais um controle por parte de empresas estrangeiras do nosso espaço produtivo, do seu ponto de vista objetivo, mas com consequências muito graves dentro do nosso país. É, nesse sentido, eu confesso que eu não entendo muito quando o senhor afirma que a, a globalização nos deixou meio de fora. Eu preferiria caracterizar a nossa situação como uma inserção nessa globalização de modo muito, muito acanhado. Né? Nós temos nos transformado, na verdade, em fornecedores de matérias-primas, em exportadores de produtos agrícolas e minerais, e ao mesmo tempo em forte importador, o nosso país de peças, equipamentos, que a gente imagina um projeto nacional de desenvolvimento poderia fazer com que esses produtos que hoje importamos viessem a ser produzidos aqui dentro. Mas para isso necessitaríamos de uma nova dinâmica econômica. E não essa da subordinação, na verdade, às empresas multinacionais. É ok, Paulo. É, eu, dir, eu diria que você está 100% certo. E eu acho que a, a gente talvez esteja falando da mesma coisa, só que de forma diferente. É, nós concordamos. Então, é, vamos primeiro separar é, algumas atividades é, de ciência e tecnologia no nível estratégico, e essas têm que ter um domínio nacional, vamos dizer assim, de 100%. Então, um exemplo mais recente, que no Brasil lançou o seu primeiro satélite de comunicações é, totalmente nacional, ou totalmente controlado pelo Brasil, isso é uma questão estratégica, por exemplo, que a gente tem que desenvolver realmente é toda a tecnologia aqui no Brasil, porque isso aí tem que nos pertencer e tem que ser controlado por nós. Mas quando a gente fala, por exemplo, de outros tipos de indústria, e aí eu digo você está 100% certo, exatamente porque a gente tem que sair dessa situação de ser um país exportador de matéria-prima e importador de grandes tecnologias. Mas muitas vezes isso ocorre também por esse fato, porque a gente cria dificuldades para essas empresas montarem seus parques aqui no Brasil, e isso, é, se a gente negociar muito bem negociado, a gente pode fazer com que essas empresas venham para cá, criam um emprego aqui, fabriquem aqui esses produtos é, acabados de mais tecnologia, e também com transferência de tecnologia. Então, aos poucos, com, com o passar dos anos, a gente vai a, aprendendo a desenvolver essa tecnologia também, e isso pode nos ser benéfico também. É evidente que uma indústria que, que produz uma tecnologia de ponta, vamos, vamos vamos citar o caso da Embraer, por exemplo. A Embraer ainda é muito dependente de peças de, de, de aviação que ela tem que importar própria, por exemplo, as turbinas. Nós não fabricamos turbinas aqui. Talvez não interesse também fabricar, né? porque seria uma grande fábrica talvez para pouca... A pouco consumo, então de repente seja melhor para a Embraer importar essas turbinas. Mas vamos dizer que tem outros produtos da, da, aviônicos que a gente pode montar um parque de fabricação aqui. Aos poucos, essa, nosso pessoal, nossos engenheiros vão aprendendo essa tecnologia e isso vai servir também para ser disseminado para outras áreas. Então a gente passa a ter uma tecnologia nacional. Um exemplo que aconteceu isso, que eu acho que o Brasil é pioneiro no mundo. É o caso, por exemplo, dos motores flex dos nossos carros. Embora as, as empresas, as grandes fabricantes de automóveis sejam multinacionais, não seja o Brasil, mas a tecnologia é toda brasileira. Isso foi inventado aqui no Brasil, quando nós tivemos o problema do Pro álcool Então os nossos engenheiros, mesmo trabalhando nessas multinacionais, aqui no Brasil, né, produziram esses motores flex que até hoje são utilizados e começaram agora a ser utilizados em outras partes do mundo também. Agora, a gente só vai conseguir é, aumentar e melhorar a indústria brasileira se a gente num determinado momento, negociando muito bem, é claro, como eu falei, deixando de fora as tecnologias estratégicas, mas a gente tem que atrair é, essas empresas internacionais que já possuem essa tecnologia pronta para montarem parques aqui para que aos poucos os nossos engenheiros, os nossos acadêmicos, os nossos estudantes venham também aprender essa tecnologia e ao mesmo tempo passem a utilizar esse conhecimento para produzir novas tecnologias. E com isso aí a gente estaria dando um passo grande para o desenvolvimento do nosso parque nacional também. General, para uma perspectiva de autonomia no nosso desenvolvimento, há três áreas que muito nos preocupam nesse momento. Em primeiro lugar, é justamente essa que o senhor citou, essa negociação em curso entre a Boeing e a Embraer. Como é que o senhor vê essa questão? É, como será possível a, a Embraer é, escapar esse cerco que, me parece, a Boeing opera nesse momento, inclusive com a possibilidade de nós perdermos ainda o pouco que nos resta de autonomia em torno dessa, dessa área, da aviação, que é fundamental, inclusive, para o desenvolvimento da nossa engenharia de uma maneira minimamente independente. O senhor é a favor desse acordo entre a Boeing e a Embraer? É, é, essa é uma pergunta até difícil de responder. É claro que essa não é uma área que eu domino. É, o acordo que está sendo feito entre a Embraer e a Boeing também é um acordo que até por questões óbvias, né? ele está muito fechado, então poucas, pouquíssimas pessoas têm acesso ao conteúdo dessas negociações, então eu não saberia dizer se é um bom acordo ou não. O que eu posso falar vamos ver, neste sentido, sem dizer se eu sou contra ou a favor, porque como eu falei, eu não conheço o acordo em si. Mas o, o que a gente tem conhecimento, o que a gente tem ouvido falar, é que é, essa ideia surgiu fruto de uma de uma outra fusão, uma outra junção, outra coisa que foi feito com uma concorrência da Embraer, que é a Bombardier do Canadá, né, que fez um acordo de, de também desse, parecido com a empresa a europeia, né? A Airbus. Airbus, exatamente. E com isso a Boeing se sentiu ameaçada por esse acordo dele e procurou no mercado internacional e aí encontrou da Embraer, de repente, um parceiro interessante, é que a Embraer também concorre diretamente com a Bombardier, então a Boyga acredita que encontrou na Embraer um parceiro interessante para que eles, juntando forças, possam também competir com essa nova força que foi criada entre a, entre a Airbus e a Bombardier. É, então, é difícil dizer que se é um acordo bom ou não, eu acredito que os órgãos é, do governo brasileiro estão estudando bem isso, porque a Embraer não pode fazer nada que não tem o aval do governo brasileiro já que a Embraer, a Embraer também tem uma parte de fabricação de, de aeronaves militares então isso tem que ser tudo acordado pelo governo brasileiro e eu acredito que vai passar pelo Congresso também a aprovação desse acordo então é mas é difícil discutir se, se ele é bom ou é ruim porque a gente não conhece os termos mas eu imagino que pode trazer sim alguns benefícios para a Embraer, eu já ouvi falar por exemplo que a Embraer é, também teria pessoal trabalhando na Boeing lá nos Estados Unidos, como a Boeing, é, o, o, o, a, o principal objetivo da Boeing é que essa nova empresa a ser fundada iria funcionar aqui no Brasil, o que de repente é uma coisa boa também, vai criar empregos por aqui, então, mas, mas é difícil dizer exatamente se o acordo no, no, na totalidade é bom, ou não. eu acredito que vai ser bom se ele for aprovado, né? É, porque se ele não for bom, eu imagino que o governo e o, e o Congresso também não vão, não vão aprovar essa... Não é a fusão, pelo que eu ouvi dizer, seria a criação de uma terceira empresa para determinados nichos da aviação comercial. Exatamente para poder concorrer com aquele consórcio Airbus Bombardier. Mas eu não tenho realmente mais detalhes para dizer, mas... Eu acho que isso vai ser uma negociação longa e vai ter que ter o aval do governo e do Congresso. Então, a gente tem que esperar para saber, né? Compreendo. Agora, General, as duas outras questões dizem respeito a problemas nacionais, desafios nacionais, que fazem parte, de alguma maneira, do, das preocupações históricas das nossas Forças Armadas. A, a, a segunda dessas questões é, diz respeito à nossa Amazônia, Amazônia Verde. Nos preocupou muito, em primeiro lugar, o processo de internacionalização da Amazônia que já vem de, de décadas. E, em segundo lugar, é, declarações que foram feitas especialmente pelo candidato Bolsonaro e pelo próprio general Mourão, a respeito de se contar aí com a cooperação estrangeira para o desenvolvimento da Amazônia, especialmente da expertise norte-americana. Nos chamou muita atenção isso, porque nós sempre observamos no corpo das Forças Armadas uma preocupação muito grande, por exemplo, com a necessidade de defendermos a Amazônia, o que, que mudou, especialmente aí, em alguns setores, pelo menos da área militar, porque pelo menos o, o, o Bolsonaro e o general Mourão, de alguma maneira, se expressaram de maneira otimista ou positiva frente a essa chamada cooperação internacional, que, convenhamos, até os dias de hoje, não produziu muitos frutos positivos para o nosso próprio país. Por que, que agora os americanos poderiam ser grandes parceiros para uma um aproveitamento mais adequado das imensas riquezas da Amazônia Verde. Bom, eu, eu realmente eu desconheço essa essa convocação do Bolsonaro e do próprio General Mourão a assim, é esse respeito. Mas é, é nós temos aqui na, na, no meio militar, mas eu também não posso falar pelo exército, claro, sabe que fala é o, é o próprio exército. Mas eu já tive a felicidade de servir na Amazônia por dois anos. O general Mourão também já se viu na Amazônia, e por coincidência até nós estivemos lá na mesma época. É, conhecemos relativamente bem os problemas da Amazônia. E aí eu posso dizer por esse conhecimento, não pelo que eles falaram, que realmente eu não tenho conhecimento de qual é a ideia deles a respeito. Mas uma coisa que a gente se ressentia muito na Amazônia, é que a ingerência estrangeira na Amazônia estava descontrolada, como está ainda um pouco descontrolada nos dias de hoje. Então nós temos mais ONGs na Amazônia que, por exemplo, ONGs na África, onde tem populações inteiras lá morrendo de fome e precisando realmente de ajuda internacional. Então isso é uma coisa que causou sempre causou muita estranheza. Tem estudos lá na Amazônia, por exemplo, que dizem que muitos missionários que lá estão não são missionários de coisa nenhuma. Na verdade, são geólogos que estão ali se, se passando por missionários para, na verdade, estarem fazendo estudos sobre as de da Amazônia, etc. Então, o que sempre foi defendido pelo pessoal que, que conhece bem a área da Amazônia é que o governo realmente tinha que passar a ter um controle é, é, mais cerrado é, sobre as as organizações que trabalham na Amazônia, para que a gente tivesse o controle de quem está lá. E uma coisa que talvez o um americano possa ajudar, ou outro país qualquer, é com relação à tecnologia. Por exemplo, nós temos satélites americanos, e é claro, eles vendem imagem, ou podem de repente até ceder, para dentro dependendo de acordos que possam ser feitas, eles fazem um mapeamento de solo, eles fazem um mapeamento exemplo, de desmatamento de uma maneira muito mais precisa do que nós fazemos, porque eles têm uma tecnologia muito melhor que a nossa. Então, esse tipo de tecnologia, e não importa se ela é americana, europeia de quem for, em algum, em algum momento, um acordo desses com uma empresa dessas, para que essa tecnologia possa ser utilizada para a preservação da Amazônia, eu acho que ela seria benéfica para o Brasil também. Da mesma forma que a gente poder controlar melhor, aquelas organizações, principalmente as não governamentais, e, ou missionárias, ou, ou religiosas, o que quer que seja, que estão atuando na Amazônia, que podem, em muitos casos, estarem simplesmente fazendo doutrinação de, de comunidades indígenas, para depois buscar, vamos dizer, uma liberação da Amazônia, liberação de uma, de uma nação indígena, para que, na verdade, no fundo, o que eles querem depois é explorar aquelas riquezas que lá, que lá existem. Então, essa foi uma preocupação sempre que os militares tiveram. Essa preocupação, eu não acredito que tenha, que tenha mudado, tá? mas isso realmente vai caber ao governo, como é, você colocou aí que o Bolsonaro e o Mourão têm declarado, para a gente talvez sim procurar novas parcerias, mesmo que internacionais, no sentido de é, buscar tecnologias que possam nos auxiliar a preservação e o melhor controle do que acontece na Amazônia. Então, acho que seria talvez nesse aspecto que essas parcerias possam realmente ser benéficas para o Brasil. É, Nós temos um, uma tradição, general, aqui no nosso programa de, de debater os problemas nacionais. E já observamos muitos alertas, inclusive de oficiais generais da, das nossas Forças Armadas, com relação justamente a essa participação das ONGs estrangeiras, ou mesmo da influência de estrangeiros junto a populações indígenas, inclusive na nossa fronteira. Agora, convenhamos, a ameaça maior... Me parece, da Amazônia, não vem nem de ONGs, nem dos índios, vem justamente dessas grandes corporações norte-americanas, principalmente, e a sua própria tecnologia, não é? Existe hoje um mapeamento da Amazônia que coloca muitas vezes. Pelo menos essa é a nossa impressão. O imenso potencial de riqueza da Amazônia é muito mais acessível aos americanos do que propriamente aos brasileiros. Né? O Brasil, inclusive, precisa conhecer melhor a Amazônia, e por isso nós nos preocupamos. Por fim, general, a terceira questão diz respeito à Amazônia Azul, e particularmente à riqueza do pré-sal. Nós consideramos que a Petrobras teve uma vitória extraordinária ao descobrir o pré-sal, ao viabilizar a produção a baixíssimo custo, desse óleo bastante é, é, é, é, rico que é o, o óleo do, do pré-sal, um óleo leve de altíssima qualidade e ao mesmo tempo estamos observando que me parece que a política em curso e que tenderá a ser aprofundada é vender esse, esse pré-sal. A Petrobras inclusive teve um forte endividamento nos últimos anos para viabilizar essas conquistas importantes, desde a detecção do, do, do pré-sal, como os estudos para viabilizar a sua, a sua exploração e a sua própria produção. Agora, o que a gente observa é que esse óleo riquíssimo está sendo entregue aí através dos chamados leilões. O clube militar sempre teve uma tradição importantíssima de defesa do nosso petróleo. Eu lhe pergunto... O senhor acha que o caminho que o Brasil tem é de se transformar de fato num exportador de, de óleo, óleo, óleo bruto? É, antes de responder a sua pergunta, eu, eu vou só voltar, já que você fez uma colocação final sobre a Amazônia. Pois não. Só para complementar aqui, se me permite. É, realmente, os americanos, com a tecnologia que eles possuem, eles já têm realmente o mapeamento de toda a Amazônia. Isso aí não há dúvida nenhuma eles têm, eles têm. Eles têm mapeamento do mundo inteiro. Isso nós sabemos disso. A tecnologia deles permite isso. Eles conseguem ver uma placa de carro lá do satélite. Eles têm a Amazônia toda mapeada. O que talvez seja interessante para o Brasil é que a gente possa, através de um acordo, que eles repassem para a gente essas, essas informações que eles já têm. O problema é que hoje eles têm e nós não. Então, a gente pode, de repente, num acordo, né, com que eles repassem para a gente, se a gente conseguir. O problema do americano é o seguinte, ele repassa a tecnologia se ele souber que ela está sendo bem utilizada, senão ele não repassa. Então, se o Brasil conseguir comprovar num acordo em que essa tecnologia ou essas informações que a gente seriam bem utilizadas, por exemplo, para preservar, para prevenir desmatamento, etc., etc., então eles fazem isso, às vezes até de graça Porque eles têm interesse também Em que a gente controle Porque eles consideram aquilo ali como se fosse Um pulmão do, do mundo, né Então, mas enfim Eu acho que isso aí são questões é, a ser tratadas A nível de governo E com certeza o Bolsonaro O Mourão e a equipe de governo terão plenas condições Até pelo conhecimento Como eu falei que o Mourão tem da Amazônia E o, e o Bolsonaro acredito que tem algum também com certeza eles vão fazer um acordo que seja bom para o Brasil, mas que não é, não é necessariamente entregar para os americanos qualquer tipo de informação da Amazônia, que eles já têm. E, efetivamente, eles já têm. Eles não precisam que a gente faça informação nenhuma. Bom, com relação à nossa Amazônia Azul, é claro que isso é um assunto de respeito mais à Maria. Eu acho que alguém de Maria pudesse falar até um pouco melhor sobre a Amazônia Azul já que o Clube Militar e a minha formação também é essa, mas é claro que a gente conhece alguma coisa, a gente estuda né? é, o assunto. E essa questão, especificamente para a Petrobras, eu tenho certeza que é um assunto também que vai dominar é, as discussões no nível de, de governo de Bolsonaro, do Mourão, com a equipe econômica, o que, que é melhor. Eu tenho certeza que a decisão que eles tomarem é aquilo que eles acham que é o melhor para o Brasil. Então eu não sei dizer exatamente o que eles pensam em fazer, ouvi alguma coisa sendo dita sobre talvez é, uma parcela de, de, de, de, de atividades desenvolvidas pela Petrobras que possam ser privatizadas, talvez alguma coisa, mas eu não, não saberia dizer o que é, mas isso tem sido falado em alguma coisa mas que o principal foco da Petrobras, esse permaneceria sob o controle do governo brasileiro. Mas eu tenho certeza que esse estudo vai ser um estudo aprofundado, muito debatido, por, e que também vai envolver o Congresso. Esses leilões, por exemplo, de pré não, não, não são invenção de Bolsonaro e Morão, isso já vem ocorrendo há alguns anos. O que eu posso, talvez, é, afirmar em nome deles, se é que eu posso fazer isso, mas é que se tiver alguma coisa errada nesses programas de, de leilão, eu tenho certeza que eles vão corrigir. Porque, como eu falei, a nossa formação, ela é ultra patriótica. Então, eu, eu não tenho a mínima dúvida em afirmar que se eles mudarem alguma coisa nessas tramitações, nessa tramitação de leilões, etc., vai ser alguma coisa melhor que o Brasil para a Petrobras. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas eu não saberia dizer o que é, porque... Isso é claro, a equipe econômica do governo não vai estudar, eles vão ter que levar a ao Congresso. Mas eu, eu fico tranquilo quanto a isso, eles não vão fazer nada que prejudique nem a Petrobras e nem o Brasil. Isso aí, quanto a isso aí eu estaria bem tranquilo. Agora, esse relângue realmente já vem acontecendo há muitos anos. Se é o melhor processo ou não, eu realmente não saberia dizer, não é uma área que eu, que eu domine isso aí realmente, o pessoal, os conselheiros da Petrobras, que devem ser nomeados novos, e os diretores, os novos diretores da Petrobras, com uma nova equipe econômica, então isso aí, são, acredito, um estudo bastante aprofundado, bastante detalhado, é, mas como eu falei, na certeza de que não será ruim para o Brasil. Eu, eu, eu duvido por que eles tomem qualquer decisão que seja prejudicial ao Brasil ou à própria Petrobras. General, é, não somente nós reconhecemos aí a, a, a posição da, dos no, do, das nossas Forças Armadas como é, vocacionada para a defesa estratégica do nosso país, conforme inclusive reza a nossa Constituição, como gostaríamos justamente de investir nessa formação que o senhor mesmo admite como ultra patriótica. E por isso nós temos muita preocupação com uma situação que percebemos hoje, desse processo de desnacionalização da economia brasileira, de um processo, inclusive, de desindustrialização do país. E, no nosso ponto de vista, isso está muito relacionado a essa fortíssima influência de potências estrangeiras aqui no nosso país e, particularmente, dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo observamos que parece que as nossas forças armadas tiveram mudanças substantivas nas últimas décadas e a gente observa com muita preocupação uma visão geopolítica que de alguma maneira menospreza essa, essa posição da potência eh, que é os Estados Unidos e do seu domínio sobre o nosso continente. O senhor não se preocupa com essa crescente influência dos Estados Unidos no nosso subcontinente e, particularmente, aqui dentro do Brasil? Não, na verdade, não. É, eu, por acaso, por coincidência, eu estudei um ano na escola de guerra do exército americano. É, eu posso dizer que conheço bem como, como eles pensam. Então, os americanos eles têm, vamos dizer, uma influência mundial eles são reconhecidamente a maior é, potência do mundo hoje. Isso aí não há mínima dúvida quanto a isso. Nós temos outras grandes potências, né, como a Rússia, como a China, é, alguns países da Europa, outros países da Europa, mas sem dúvida nenhuma o, o país hoje que é a potência mundial é, soberana, a gente pode dizer que é os Estados Unidos. E os Estados Unidos, a, a política externa deles, não é de, de criar conflitos em áreas que estejam, vamos dizer, pacificadas, vivendo uma democracia plena, é, em que não haja uma ameaça aos interesses americanos. Então, a questão toda do americano é que eles defendem o modo de vida deles. Então, o país que não interfira no modo de vida americano, o bem-estar deles... Eles não, não. A gente não precisa ter preocupação de que eles venham querer alguma coisa pela força. Não, não, é a, não é a política deles fazer isso. Então hoje em dia, pelo menos aí em termos de Forças Armadas, o relacionamento militar nosso com os americanos é excepcional. Então é, é, como eu disse, eu fiz um curso lá 20 anos atrás, e olha, o respeito que eles têm pelo Brasil é muito grande. Isso eu digo na área militar. Eles têm um respeito por nós muito grande, pelo profissionalismo nosso, tanto que eles aceitaram e nunca contestaram na ONU que nós mantivéssemos o comando das tropas do Haiti durante toda a missão, o que é uma coisa inédita na ONU. A ONU sempre troca os comandantes de os comandantes de, de, de suas é, forças é, de missões é, internacionais anualmente, e trocam de país, porque a ONU tem que também atender a vários países, então é, é normal que todo ano o comando das missões da ONU sejam trocadas por países diferentes. E no Haiti, o, o, o respeito do, pela troca brasileira, pelo trabalho que foi feito na Haiti era tão grande que nenhum país do mundo contestava a ONU pelo fato dela manter durante toda a missão um comando exclusivamente brasileiro. Então esse respeito mútuo que existe entre as Forças Armadas Brasileiras e é Americano, ele é pacífico, nós não temos, na área militar eu posso afirmar que não há nenhuma preocupação com relação à possível ingerência americana que, e, nós, e a gente, nós temos cooperações em exercícios militares também, tanto do exército, como da marinha, como da Força Aérea, vários exercícios que o nosso pessoal vai fazer em território americano. Exercícios entre os americanos vêm para cá, nós já tivemos um, os porta-aviões americanos, aqueles maiores do mundo, vindo aqui, atracando no Rio de Janeiro, fazendo exercício de cooperação aqui conosco. E não há essa preocupação de dizer, ah, mas eles vão conhecer o nosso militar, Não, eles já conhecem. Esse tipo de coisa eles não tem que esconder, porque eles sabem. Eles sabem tudo que nós temos. Isso aí é, é, é as informações militares, elas correm o mundo fora, como nós sabemos basicamente as tecnologias que ele tem, e eles procuram mostrar também que isso é uma maneira até de, de fazer dissuasão. Então eles procuram é, dizer para o mundo inteiro tudo que eles possuem exatamente para que o mundo tenha medo deles. Então é uma coisa assim, muito estranha de dizer, mas é como acontece. A dissuasão acontece assim. Em termos de América do Sul, eles reconhecem o Brasil como uma potência regional, e o que eles querem é parceria com o Brasil. Eles querem sempre que o Brasil ajude a manter a região no clima de paz. Tanto que o foco maior dos americanos não é a América do Sul. O foco deles é o Oriente Médio, é aquela região lá da, da Ásia, agora Coreia do Norte, etc. Então, sempre foi a preocupação desde Vietnã, há alguns anos atrás, claro. Né? Então, o, o problema o ok, que sempre incomodou os americanos são então, aquelas outras potências que é, representam uma ameaça para eles. E, realmente, aqui na América do Sul, até pelo acordo que existe na América do Sul de não proliferação de armas nucleares, a América do Sul passou a ser um território para eles, vamos dizer assim, pacificado, que não incomoda militarmente. Então, é, é, eles não têm preocupação aqui conosco. E isso até nos facilita... Ah acredito que a nível de governo, a gente buscar alguns acordos Exatamente porque eles sabem que a nossa região é uma região mais pacífica Com relação à corrida armamentista Então nós temos a última guerra que aconteceu na América do Sul Foi há mais de 150 anos atrás Então é verdade. Pequenos, é, pequenos probleminhas de fronteira que existem entre um país ou outro Isso aí eventualmente acontece. Aí são coisas que, às vezes, a própria diplomacia resolve, conversa e, e não há problema. Nunca precisou uma ingerência americana pela força aqui na América do Sul. Hoje, é claro, existe a preocupação com a situação na Venezuela, claro, isso, inclusive, está sendo um sentimento aqui no Brasil, pela, pelo número de, de venezuelanos que têm é, vindo para o território brasileiro. Mas é uma preocupação em assim, termos de que os governos estão acompanhando a situação. Né? Para que vamos dizer, ela não, não fuja totalmente do controle Embora já esteja bastante grave Mas como eu falei, isso aí agora é, é a diplomacia que tem que tratar dessa, desses assuntos né? Mas realmente, na área militar eu posso te garantir que não há essa preocupação Há uma relação uhum. muito boa E eu acredito que, pelo que eu conheço aí do programa do Bolsonaro e do, e do Mourão e, Que são especialistas na área militar também eles vão procurar levar esse excelente relacionamento que existe entre as Forças Armadas também para nível de governo. Eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer. Porque eh, se o, os Estados Unidos hoje representam a maior potência mundial, eu acho que a gente tem que ser mais aliado deles e não inimigo, né? Então a gente quer tê-los como amigo e não como inimigo. Então eu acredito que eh, deve ser assim, uma aproximação sadia, tá? sempre defendendo os interesses brasileiros, claro, mas como eu falei, a gente pode fazer acordo só daquilo que nos interessar, não, nunca existiu a ideia, nem haverá a ideia de entregar o Brasil à domínio americano, e nem eles querem isso, eu posso te garantir que eles não querem isso, eles querem que realmente o Brasil, como potência regional, é, converse bastante aqui com, com os outros países da América do Sul, como sempre aconteceu, e exerça essa sua liderança natural na região para manter a região livre de conflitos. Isso eu, eu diria que é o um maior interesse para o americano com relação a, a essa posição geopolítica do Brasil. É, General, e esse respeito da, por nossas forças armadas que o senhor declara que os Estados Unidos possuem em relação à as nossas forças armadas, não está relacionado justamente a essa relação de subordinação e dependência aos interesses da, da potência militar, para uma perspectiva de independência, soberania e desenvolvimento próprio do Brasil, isso não lhe preocupa? É, o, o que acontece é o seguinte, o, o Brasil é, se preocupa muito, e a área militar também foca nisso daí, em não ficar dependente de uma tecnologia única, é, inclusive de material militar Falando especificamente na área militar Então nós temos vários é, Equipamentos em que a gente adquire e, e também com transferência De tecnologia, né De Israel, da França é, Agora estamos adquirindo aí Caça da, da Força Aérea vem da, da Suécia Então essa dependência Nossa com relação a, a Ao poderio militar americano Ela, ela já foi pior até quando existia o um, um acordo militar, Brasil Estados Unidos, em que. Mas o próprio americano começou a repassar para a gente muito material que eles usavam, usaram nas guerras a guerra, Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã e que no final eles tinham lá sobrando e queriam se livrar daquilo. Mais ou menos o Brasil, como estava muito carente de, de material militar, acabou fazendo esse acordo e aceitando. Foi bom para o Brasil, porque nós não tínhamos nada. Né, na, na Segunda Guerra Mundial, se a gente for voltar a, a, a 1945, o Brasil foi para lá, mas usou praticamente todo o equipamento americano, o que depois acabou sendo repassado muita coisa para o Brasil. É, então, já, já há algum tempo, é, as forças militares brasileiras vêm se dissociando do equipamento americano. Nós ainda possuímos muita coisa americana, é, vamos dizer, mas a manutenção é nossa, é, a fabricação da munição básica para ser utilizado desse armamento é nossa, a gente não depende deles, porque é uma coisa que é, é preocupante é você comprar um armamento em que você fica dependente da munição, que tem que comprar fora também. Então essa é uma preocupação sempre que há uma transação nessa área militar, é que a gente possa adquirir o equipamento, mas que a gente tenha total domínio da tecnologia dele e do funcionamento dele para não acontecer, por exemplo, como, como um país que compra uma, uma aeronave de fora, mas não compra o sistema de manutenção, essas aeronaves começam a dar defeito. e se você não tiver um bom relacionamento com, com quem lhe vendeu, ele simplesmente não te fornece as peças de o equipamento vai ficar todo inútil, inutilizado. Então, essa preocupação do Brasil é, já vem de alguns anos, e a gente tem que diversificar os equipamentos, mas sempre com a preocupação de trazer a tecnologia e a gente poder manter esse equipamento em funcionamento, inclusive com a munição, é, com a fabricação nacional. General Eduardo José Barbosa, muito obrigado pela sua entrevista ao nosso programa Faixa Livre. Eu lhe agradeço e lhe desejo aí um bom dia e um bom trabalho. Um forte abraço. Ok, Paulo. Eu que agradeço aí a você, aos ouvintes da Bandeirantes aí que nos ouviram. É, nós estamos agora nessa fase de transição Estamos, inclusive, em festa lá no clube, porque o nosso presidente, o nosso vice-presidente da República, são sócios do clube militar, o próprio general Mourão entrou em junho lá como presidente do clube. Então, claro, nós estamos em festa junto com eles aí pela, pela grande vitória que eles alcançaram. E na certeza de que é, muitas coisas que, que vinham sendo feitas pelo Brasil vão poder, poder ser consertadas e, quem sabe, a gente vai Realmente tem um, um grande país, uma potência é, regional no, no, no, no, no estrito, no senso da palavra, mesmo como o Brasil merece uma grande ação. Obrigado a todos vocês. Eu que lhe agradeço, General. Conversamos aqui com o General Eduardo José Barbosa. Ele é o presidente interino do Clube Militar, um de seus vice-presidentes. O, o presidente do, do Clube Militar, licenciado, é o General Hamilton Mourão, que é o vice-presidente eleito na chapa do, do, do Jair Bolsonaro.